Queires soldado aqui novamente e olha meu patiro olha só meu boneco que tá chegando aí nessa atualização meu patiro as novas skins das vip sim é, no vídeo passado né que eu postei aí chegou a skin áurea agora chegou a novas skins brilhantes cara como vocês podem ver tem a ciborguinha que particularmente né, ciborgue é cyborg é cyborg tem ADF, agora ADF ficou muito linda aqui, é, dá aquele aspecto ali de transparente né, parece que ela tá transparente, dá para ver o corpo da arma por dentro, cara, o mecanismo da arma né, então ficou um negócio bem punk, bem boneco, eu particularmente gostei, gostando muito, vou tentar pegar... A skin da DE e da Cibox, vocês sabem que o boneca aqui gosta de jogar de ciborguinha E também chegou a Galat... é... Glam, né? é... Pra quem gosta do modo zumbi ou até mesmo das ranqueadas, né? Sempre tem o... o... o... o... o, o infame aí, sempre tem um doido que, que gosta de estar tá trolando Usando ela aí, ó Ficou muito show também também da Thompson, eu particularmente não gostei muito da Thompson, mas tá né? aí, tem gente que gosta de usar no modo zumbi, modo mutação, etc. Fica bem bacana também o mecanismo dela, eu particularmente no, não jogo muito, só quando usei ela poucas vezes no modo zumbi. E. Nada mais, nada menos que o Barretão, meu parceiro! O barretão, olha o Barretão, pra você que é snipe, dá aquele chute na né, infame. Aquele chutinho na Rank, é com você mesmo. Olha como ficou, meu parceiro. olha só como ficou a skin da Barret, cara. Cadê deve de bola. Tá curioso pra saber como é que faz? Vou ensinar para vocês aqui agora a explicação, como é que vai ser comprado. É, Lembrando que eu tô gravando esse vídeo o... antes de ter lançado, né? Então vou explicar para vocês aqui qual vai ser o método. Vai estar em venda na, na parte da loja aí de skins, da loja VIP, tá bom? Então vem comigo aí pra você saber como é que faz seu boneco. Então, boneco! aqui é, no lobby do Crossfire você vai vir na parte da loja vai clicar aqui loja vai vir aqui ó na VIP e customização de, de skins tá lembrando que são cinco skins que chegaram nova como eu falei no vídeo anterior vai estar tá o cardzinho aqui no canto aí o, o editor vai estar tá colocando então nós temos a skin da cyborg né que é a skin brilhante né a Predador a gente já tem que é a Aurea, que é a antiga, não tem nessa. A Skin Nova da Barret, né, brilhante da Barret. A Gatenglan, né, ou a Gun como é que vocês gostam de chamar. A Thompson. E a Deca, a DF ficou show de bola, acho que ficou mais bonita que, que a Aurea. A DF ficou muito linda meu Ficou show Pucket. Então, como é que eu faço para comprar? Cara, vai estar tá disponível aí é, a partir do dia 24, se eu não me engano, tá? Vai estar tá aqui disponível para compra. Você vai clicar aqui comprar, né? Você vai ser direcionado o... aqui comprar ou você vai ser direcionado. Vai ter o um link aqui na descrição desse vídeo. Você vai ser direcionado é, a comprar no link. Vai estar tá lá a opção de venda. Se eu não me engano, vai ser a mesma, a, a mesma variação de preço. Que na, nas skins passadas eu acho que são, foram 12k e meios, mais ou menos isso. E é isso, tá bom, rapaziada? É a skin, né? Agora você vai poder customizar as suas skins das suas VIPs, tá bom? Caso você tenha curtido, se você tenha gostado, que você achou, achou que ficou bacana, achou que ficou punk, comenta aqui, deixa aqui nos comentários, tá bom? Deixa a sugestão também para a gente estar tá levando adiante.